Engraçadinhos, né? Ora, isso é o chamado Ouro dos Tolos E agora deu fora daqui, esse né? eu chamo o delegado E o próximo patife que me trouxeram mais desse negócio aqui Eu arrebento os violos dele Jovem Grosso Tô cheio não, de ice, ela quer esquilá é um Te amar de cachorro, já virou teu hobby Torrando mais um codeine na Sprite Bumbum, bum, cê desce nessa Aí única que é Só mais louco que a vida, maltrata. sabe? cê pede afeto, que isso não tem Só ama tua puça, eu não a quero nariz, mentir nariz, A não noite da sede, me chama que eu venho Love no meu peito Tão a aqui, meu, raios tão longe deixou congelada. gelada, que é sub-zero, vai, desce pra mim Essa beat tem fogo, me der de Me fez o pedido, tô piqueladinho um Choupa, venenosa, já tá na cintura Contando meu cash, aperto fininho Riscando balão, brisando as alturas Ganhando só dólar, tô rindo Preto com prato, combina, tá chique. Ela fala que ama, eu não caio no golpe Estúdio no quarto, cozinho, meu hit. Sua mina é funk, é selfie comigo Cout, me lá no Instagram Ué. Meu Nike no flash, reflete é é. Tá lindo, pisante da George, Jack de maçã A, na, na Assista 13, não passa na rua Toma, Toma cuidado, seu cuidado. viu, me, lato. Porque se me vê tu vai ter muitas azar das, da ideia, sou preto, mais gado Me passa o escape, que eu tô cabuloso Eles querem ganhar hype, mas eu sou estouro Passa teu Nike, se não meto louco Gangue milionário, eu não duro tá. Tenho mais notícias, Pé pano. Nós não somos mais ricos Aquele ouro é ouro dos tonos Estamos totalmente quebrados, estamos pobres Tô cheio de se Ela quer os quilates no pé o meu Nike fazendo meu hype Dentro do áudio, andando na City, minha mente no auge, eles querem meu drip. Fazendo um esforço pra sair do poço, fazendo meus sons até ficar rouco. Madruga cortada, conquista no espaço, sem perder o foco. Tô ficando bravo, só falam de ouro, eles perdem humildade. Sou de verdade, sou guma Não sou pirata, mas faço tesouro. Vocês duram, mas sem ouro duro. Quero maturo esses caras é duro. É sair no suco tá achando que é lobo, nem né? como mingau. Na festa é só vi e saindo do mal. Eu tô Sou astronauta, mas quero foguete yeah. Seguindo a pauta, uh. meu flow voa nesse. Me passa o Skype, deixar de ser bobo Vai lá pra Marte com seu ouro tolo. Gangue milionária na pista estudo uh. Vai lá pra Marte com seu ouro tolo.